Baran, baran, baran, baran, nananana, nananana, nananana, nananana. a lei 6.938 mil novecentos barra um, por sua vez, define em seu artigo terceiro inciso. 1, que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica. Que permite a briga e rege a vida em todas suas formas. O direito ao meio ambiente é pressuposto de exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem. Veis que, em sendo o direito à vida, o objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem a vida. E ainda mais, e mais ainda, a vida com qualidade e saúde terão condições de exercitarem os demais direitos humanos nestes compreendidos direitos sociais na personalidade política do ser humano. No artigo 225, todos têm o um direito do meio ambiente ecologicamente Equilibrado, bem, uso comum do povo e essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à co coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações, os aspectos integrantes e indissociáveis do meio ambiente geral. O meio ambiente do trabalho caracteriza-se como um direito fundamental na medida em que é indispensável para o alcance do direito à vida com qualidade. A Lei 6938 tenho por sua vez, define em seu artigo 3º, inciso 1 que o meio ambiente é um conjunto de condições, influências, alterações e interações de ordem física que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 o direito ao meio ambiente é pressuposto do exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem. vez que em sendo a vida objeto do direito ambiental somente aqueles que possuem a vida e ainda mais a vida com qualidade e saúde terão condições de exercitarem os demais direitos humanos e nestes compreendidos os direitos sociais da personalidade e políticos do ser humano no artigo 225, todos têm o um direito do, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo, é essencial, a sadia, a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever em defendê-lo e preservá-lo. Para o presente e futuras gerações, com aspectos integrantes e associável do meio geral do meio do trabalho, caracterizando-se com direito fundamental, na medida que é indispensável, para o alcance do direito. A vida com qualidade.